Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! E talvez você já tenha ouvido dizer que tudo começa com uma intenção. Eu digo que a intenção é aquela sementinha que cocria o nosso futuro. Então, toda vez que você fizer uma prática de meditação mindfulness, você precisa se conectar com a sua intenção. O que você deseja experimentar e vivenciar nessa prática? Será que você deseja reduzir estresse? Será que você deseja ter mais foco, sustentar a sua atenção por mais tempo? Ou talvez você deseja visualizar uma situação de futuro ou acalmar a sua mente? É super importante a gente se conectar com aquilo que a gente deseja e o que é importante para gente. E esse vai ser o meu convite para a nossa microprática de hoje. Se conecte com uma intenção para que a gente possa treinar a sua mente, né, seja nessa visualização, seja nessa prática que a gente vai fazer agora, mas o principal, para a partir do momento em que você se conecta com ela, a gente tem, né, o nosso cérebro, ele é preditivo, é mais fácil a gente começar a desenhar os caminhos e a gente conquistar aquilo que a gente intencionalmente deseja, né, a gente é sim capaz de co-criar o nosso futuro. Vamos lá para a nossa prática de hoje? Olá, vamos para a nossa prática do dia e eu te convido a pausar por alguns minutos e encontrar um lugar onde você possa se sentar. E ao se sentar, traga toda a atenção para a respiração. Apenas seja curioso, curiosa e observe toda a respiração, traga toda a consciência para a respiração que acontece no seu corpo. E ao inspirar e expirar, vá fazendo pequenos ajustes na sua postura, observando se existem algumas partes do seu corpo que talvez estejam tensas, vá relaxando, porque o meu convite de hoje é que, se, que você se conecte com a sua intenção para o seu dia. E se seu dia for um sucesso, o que, que você precisa fazer? Apenas inspire e expire tranquilamente e vá trazendo ideias, palavras, para se conectar com essa sua intenção. Vá observando o seu corpo. Sua postura também diz qual é a sua intenção para o seu dia. Será que seu peito está aberto? Seu rosto e seus lábios estão sorrindo? Os pés estão firmes no chão? Qual a postura que você se apresenta para o dia de hoje? Inspire, e expire tranquilamente. Apenas sentindo todas as sensações da respiração que acontece no seu corpo e se conectando com uma palavrinha. Se o meu dia for um sucesso, Eu vou ter atingido a minha intenção. Inspire e expire. Voltando agora para o momento presente, deixando ir qualquer imagem mental, movimentando novamente o seu corpo. E bom dia.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 Muito obrigada por estar aqui, eu sou a Lígia Costa e a gente se encontra em breve.